Pelo telefone mandou me avisar Filho de Gandhi, a Foché é pioneiro do Rio A Foché, a focha é pioneiro do Rio Quando chega o carnaval, visto o branco da paz Filho de Gandhi vem saudar seus orixás E no toque do agogô, alabé conceituar. Toque da nação na go, na avenida faz vibrar. Toca rum, toca rumpi e o Lé sempre a marcar. Na cabeça oriunda da nação, negro e quero vir cantar. Ê, filho de Gandhi eu sou. Bom, o Filho de Gandhi, dentro de Salvador, eles foram ver um filme. Lá em Salvador, o, o, o, o pessoal do Carlos do Porto, e o filme Viva Gandhi. De lá, quando eles saíram de lá, eles tiveram uma ideia de mudar o chute de Gandhi na Bahia. Depois me vem a turma de Salvador para aqui. E tiveram a ideia. Aqui mesmo, no caso, depois juntaram eles aqui. E dentro de uma casa de candomblé, muito antiga aqui no Rio também. É na casa do pai Ninô de Ogum. Eles fizeram a reunião e 51 surge dentro do Rio de Janeiro. O primeiro bloco afro dentro do Rio de Janeiro. A foché, filhos de Gandhi. Filho de Gandhi vai subindo o pelô, subindo a ladeira com a tabaque a gogô. Filhos de Gandhi vai subindo o pelô, subindo a ladeira com xiqueiré e a gogô. Olha os filhos de Gandhi aí.